Bom dia, queridos. Eu e Madalena estamos indo lá na casa da Dona Nelly e do seu João. Eles nos ligaram para a gente ir até lá ajudá-los a fazer pamonha. Acho que é cural só. Eu acho cural? que eles vão é pra... é fazer só cural. Bom, tá franco. Né? Madalena está dizendo que acho que é só cural. Então, tudo bem, que seja é só cural, não tem problema. O que eu fiquei feliz. É que eu já estou vendo o resultado do que Deus tem feito através do nosso canal. Essas amizades que as pessoas pegam por nós, são amizades que eu nunca quero perder na minha vida. Aí alguém veio e falou assim, esses são, você e a Madalena estão arrancando uma grana legal do YouTube, hein? Eu falei, não, meu irmão, você está enganado. porque Eu estou tirando mesmo através do YouTube e a graça de Deus que está conosco são as amizades lindas que a gente tem recebido. Agora estou passando aqui numa das principais ruas da cidade de Limeira. Porque ela me pediu se é possível levar para ela alguns itens que ela está precisando lá na roça. Falei, é possível sim, lógico que é possível. Vamos fazer esse carinho porque hoje ela precisa de mim. Amanhã eu preciso dela. Aí teve uma pessoa que entrou no canal e disse assim. É malandro, você está indo lá na roça fazendo a maior média para poder ganhar dinheiro, né? Fazendo... Das pessoas, como se eu estivesse fazendo das pessoas um meio para mim ganhar dinheiro, oh, gente. Eu já disse no vídeo que eu fiz agora da mamona, por favor, se for para eu entrar aqui, para vir criticar o Cícero e a Madalena, por favor, passa direto, vai. Deixa para as pessoas maravilhosas que Deus nos tem dado. Deixa para as pessoas simples. Que, que gostam Deus... da roça. É, exatamente. Agora o cara entra aqui incapacitado, porque é incapacitado, ou incapacitada, porque nem o nome coloca, para falar a borracha. É Mas que... tudo bem, vamos deixar o que é ruim de lado, vamos para as coisas boas, né, bem? Sim, mas eu queria frisar uma coisa, como que a gente vai conseguir matéria de roça se a gente não for nas roças? Porque na cidade não tem roça, tem que ir nas roças, é uma coisa óbvia. É, a pessoa não tem servo para usar e o pouquinho que tem, fala borracha. Deixando as coisas chatas de lado, então nós estamos passando aqui no centro da cidade de Limeira, uma cidade de 300 mil habitantes, cheia de problema como todas as outras, até aquelas que só tem 5 mil habitantes também. Nós estamos passando por aqui. E vamos até ali ver se a gente encontra o que ela nos pediu. Espero poder encontrar. Agora são sete alguma coisa, então o comércio ainda está fechado. E eu precisava que o comércio estivesse aberto, que eu vou no lugar agora onde é necessário que ele esteja aberto. Vamos ver se eu vou encontrar o que ela falou. Eu acho que lá onde ela pediu, abre às oito. Também acho. E esses lugares assim. De, é nove para as oito agora. Na verdade, a água pecuária no interior abre sete, né, Bem? Que coisa boa, né? Mas aqui é. não é interior, né? Aqui é cidade grande, aí o pessoal dorme até mais tarde, ou, ou sei lá se... Abre é mais interior, tarde. só que não é tão interior, né? É, próximo de São Paulo. <risos> Qual que, é o, nome que ela Bom, falou? Você, você é o nome que ela falou? Pinaza. Pinaza, onde hum. será que é essa Pinaza? Por aqui. Bom, vou parar aqui agora e vou procurar o que ela me pediu para procurar. Agora nós estamos chegando já na residência da Dona Nelly, o sítio, eu quero dizer, do seu João. Pessoal hoje está forte, prometo ser um dia ser um dia muito bonito. Um que, que Deus passei. nos abençoe no nosso trabalho, Deus nos dê graça para estar machucada a pata. ali. É só sair da cidade que a gente sente uma paz tão grande. viu pessoal. Eu sei que vocês almejam isso para vocês também, mas Deus vai dar graça. Ontem entrou um inscrito e falou assim: que não vê a hora dele ter o um pedacinho de terra dele. Eu disse assim para ele: Deus vai te honrar. Se a, sua, se a sua fé for suficiente, Deus vai te honrar e você vai ser muito feliz com a tua terrinha. Vou torcer por você. Então, as pessoas que entram no canal e fazem um comentário desse. Quando eu vou orar, eu já boto o joelho no chão, já clamo a Deus e peço misericórdia peço vitória, porque é necessário mesmo. Bom, nós chegamos aqui. Espero que nosso dia hoje seja bem proveitoso e que tudo corra bem pra gente. Amém. Esse aqui é o nosso amigo Chico, trabalha aqui com a Dona Nelly. Uma pessoa que não perde tempo, não. O Chico é daquele tipo de pessoa que eu gosto. Ele chega e já vai trabalhando. A Dona Nelly pediu pra ele esperar um pouquinho pra almoçar. Não, não vou esperar, não. Vou trabalhar. Né, Chico? E ele tem esse milho ali e tem aqui também, ó. Na caçambinha aqui, ó. É, Chico, vai ficar tá hein, Chico? Ó, tem esses milho aqui, ó. Vai passar na televisão, Chico. Ah, eu não tô nem aí, cara. Vai ser é, aí, ó. todo mundo. Ele tá com, com inveja, tá com inveja. É, aí. meu amigo. Aí, ó. Esse aqui é o tanto que vai. Conhece o Chico Mineiro? Meu irmão, meu companheiro, tá na TV agora. E agora tá aqui, ó. Tem dois bagzinhos que ele tá aqui. E ele vai descascar os milho. Você não vai cortar o fundinho dele não, né? Assim mesmo na mão, né? É. E, Chico, Geralmente tem gente que corta. Vou falar pra todo mundo que você agora um homem famoso. É. É então, vai nessa. Ó, Chico, mineiro. É. Mas você é. tem milho aí suficiente, Chico? É? Você tem milho aí dentro suficiente? Pra, pra, pra você descascar? Pra, pra cascar? É? Tem um pouco. Mesma aqui um monte aqui ó, na caminhonete. Eu vi eu lá, mas eu falo ali dentro para ele começar o serviço. Vou pegar aqui Chico, ó. Rui Anel não pega um barco lá tá. para empanhar o milho, cara. Eu tô com Pega pança, corre. Não, mas tem que pega um milho, lá. Ele falou de você, Chico, porque ele tá querendo ser filmado também. Então eu vou filmar ele também para ele não falar que eu sou ruim. Tô nada, tá tudo churro. Esse aqui é o menino que tá trabalhando aqui com a dona Nelly, mexendo ali no, no, no reboco, só que ele toma mais café e conversa do que trabalha, gente. Graças a Deus! <risos> eu nunca vi o um rapaz, eu tô brincando. Eu desse jeito toma um tapa no pé do pescoço. Senhor, <risos> <eu> seja louvado! <risos> é. Se Olha, não liga pra de mim Deus. não que eu sou assim, é meu, o meu jeito, tá? Não. Eu brinco, brinco, mas eu quero brincar com coisa mas boa. isso é muito bom, sabe? Fa falar abobrinha eu não falo não. não mas ah, que isso é tá muito lá, bom. Ele tá animado, ó. ele falou assim, bom, disse que o Chico ia sair na televisão, que não sei... Ele não tem o coragem de falar assim, ó, oh, filma eu aqui que eu quero sair também. Agora eu tô filmando e vai sair também. Você vai estar lá no canal do Cícero e da Madalena, viu? Com muito amém, orgulho. Amém, É, aí você vai lá, se confere fala assim, ô, oh, velhinha, eu fui filmado hoje, ó, oh, mãezinha, olha lá, ó, sai pra vizinhança assim, ó, falando pra vizinhança, ó, oh, tô lá no canal do Cícero Ferreira, hein? Você vai ser visto por milhares de pessoas, só pode ter certeza disso. E tudo pessoa boa que nem nós. Amém. É, gente fina que nem nós. Amém. Bom, então aqui estamos, milho o rapaz tá animado mesmo, já chegou pegando pesado, ó. Só um pouquinho, só. Daqui a pouco pra massa, sabe que a massa não a espera. A massa não espera. Bateu a massa na parede, ela não espera mesmo. E agora eu vou aqui no Chico, que eu vou terminar aqui, que eu vou almoçar que eu tô ficando verde. Tô que nem o um Hulk já. Tô que nem a palha de milho. Isso é. vai fazer curar o de milho verde? A é amarelo. Mas é de, é de milho verde? É de milho verde. Mas por que que ele é amarelo? Ele não é verde? Diz que é milho verde, mas é amarelo, Chico? É. Essa brincadeira aprendi em Minas Gerais, Chico. Era. Pessoal que falou assim, pamonha de milho verde. Eu falei. Aí uma pessoa falou assim, mas se fosse milho verde era verde. Esse milho aqui tá amarelo. Hum. Mais milhos aqui. O Chico já sentou aqui nessa cadeira já. Só que a dona Nella estava reclamando, ela tem razão. Os milhos não estão muito bons. Alguns no granário direito. E alguns já estão duros demais. Aqui as palhas. Eu escutei falar, gente. Eu não vi ainda, mas eu tenho que ver. Que agora eles estão fazendo pamonha. E cozinhando as pamonhas, sabe no que? Saquinho plástico. ele diz que dá certo. Bom, eu não vi ainda. Mas assim que eu tiver o privilégio, eu vou gravar. Deixa eu ver o que a Madalena está inventando ali. Colocando um milho num pedaço de bambu pra... Assar, mas já assou dois, Preta. Já. De, botou o braço lá, tudo bem, não tem problema não. Não pode deixar, eu espero. Olha lá. Coloca lá. Meu Deus, Deus do céu, isso é um sonho. Olha aqui, ó. Faz tempo é que, que eu não faço um eu deixei um queimar, desse. mas aqui tá, tá bonito, ó. Aquilo ali agora dá pra você virar, velho. Só que isso acontece, Preta. Foi. Esse bambu tá seco, eu esqueci desse detalhe, né? É, queima. O certo seria... É um espeto? Eu, um espeto. eu tinha um, uns, uns espetos lá em casa. Será que tem lá em casa guardado aqueles espetos, Preta? Tem que na então, só pega. Olha <risos> só, coisa boa Bom, meus amigos, a Madalena assou esses milhos só que por não ter espeto de ferro não tinha como ficar girando, queimou mas só não queimou. comendo a parte que não está queimada, lógico mesa. E a parte queimada, de vez em quando, vai um pedaço também vai. Não, a gente come também, <risos> Eu tô com tudo preto, na boca, não tem A dela. mão. Não tem problema não. Faz parte. Faz parte do show. Do pacote, né? É. tem <risos> Ah, tem? Puxa, tem muita coisa. Nossa, fogão. Depois você hum? colocou isso tá aí o balde, viu, Rafael? Eu uma é. dessa, não tem uma queimação. Não sei por quê. Porque eu tomei café antes. Você tem muito amido. Nossa, não encantava aqui, mas é a banana. Não tem do carbonato? Não, pior que eu comi e hum. Eu comer banana e O que é o nem trouxe esse guarda não sei. O que vocês estão fazendo aí? Então, Magalhães, nós estamos tirando os cabelos desses milhos, porque a pessoa que tirou, ele não fez o sistema que nós fizemos outra vez, sabe? Hum. Então, nós estamos tirando. Cabelinho, cabelinho, o famoso cabelinho. Aí eu deixaria, pra mim eu deixaria. É. Serve como fio de... dental. De dental. E Epa, ali. Tá bom. Tá bom. Oi, Valena. Oi, filho. Tudo bem? O que você tá fazendo aí que eu tô vendo você movimentar o braço pra lá e pra cá e esse barulhinho? O que é isso aí? A o Ah, tá lembrando? A moda da... antiga. Tá lembrando da vovó, da mamãe? De quem você tá lembrando? Ah, é todo mundo tá pra trás. Mas não vale ralar, ralar o dedo, não, tá bom? Não, não ralar Bom, o pessoal, tá vendo que coisa interessante, ó? Naquele vídeo da pamonha que nós fizemos lá em Minas usamos uma máquina que foi desenvolvida por aquela família que vocês viram, gostaram e alguns até querem comprar aquela máquina mas nós temos esse ralo aqui é ralo nosso, que está na nossa casa guardado e agora estamos utilizando ele aqui esse é o sistema que muitos, muitos, muitos vão lembrar e vai falar assim ai oh, meu Deus, larguei metade do dedo lá agora está aqui Madalena Fazendo um trabalho que eu me lembro porque Há uns 60 anos atrás fazer Esse, fazer ra fazer esse fazer ralo já era famoso E tá aqui a Madalena ralando num ralador manual Eu vou pôr aqui, ó, porque ali eles estão cortando Ali né? pessoal, Depois eles estão mostra. cortando Vou mostra mostrar para vocês ali como eles estão fazendo E eu aqui troco. a Madalena ralando Tá fazendo mingau, Madalena? Né? Aí dá um mingau, Fazer né? Cuidado com o dedinho, viu? Sim. Bom, mas na época não era só um ralo, né, Madalena? Era três, quatro ralos, né? É. é. A gente é ruim. Ah. todo mundo ralava. É, uai. Ah. Aqui está a dona Nelly, mais uma vez. E ela está fazendo diferente da Madalena. Ela está utilizando um sistema dela aqui, ó. E eu não sou muito confiado, não sei não, Dona Nela, eu fico preocupado com a sua mão, hein? Imagina! A não toca violão, não? Não! Então, então não tem problema cortar um dedo, né? Não, não tem problema. Gente, não. cada lugar desse Brasil, e nós que estamos conhecendo já o país, tem um sistema. Esse sistema aqui, ó, eu nunca tinha visto não, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo fazendo dessa forma aí, porque o país é muito grande, né? É. E cada lugar tem a sua cultura. Aquela da Madalena lá eu conheço do Paraná, quando eu morava naquela região. Agora aqui é a Dona Nelly já fazendo desse jeito. Mas eu brinquei, Dona Nelly, eu não quero só perder perdendo o dedo não, viu? Tá bom? Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje conhecendo mais um casal, feliz de surpresa. Estão visitando a Dona Nelly. Qual é o nome seu? Eu é Pedro. Pedro. Pedro. Pedro E a senhora? Eu e é Cidra. Vocês tá... vieram daqui de Limeira mesmo? É, somos daqui de Limeira. Limeira mesmo. A gente já faz muitos, muitos anos que muitos a gente conhece esse casal. Somos amigos aqui. já. Aí, que coisa boa. Pra poder provar o carinho que a senhora tem, dona Neto. 30, Mais de 30 anos. Mais de 30, é de 30 anos, anos, né? É, mas... Dona Nélia, você sabia que a senhora ia fazer curar hoje de milho, não? <risos> não, não sabe. Não. <risos> é que... Sentindo o cheiro, né? É, é sentindo o cheiro lá sabe, da cidade. Eu tem o cheiro. Bom, gente, é isso aí que é, eu admiro é, nas eu pessoas, né? Deu saudade, vem visitar, Isso. aí chega aqui, ó, que Eu beleza. Que a gente, a gente tem que fazer assim, ó, porque ainda tira uma massinha, ó. Gente, pensa numa paciência que é esse sistema aqui antigo. E era o que eles tinham na época, né, pessoal? Era o que eles tinham na aí época. já tira essa massinha, vai tirando? Aqui, você já tirou assim? Um Uns já, outros não. Então, esse é o sistema antigo que eu ainda acho que em algumas partes do Brasil ainda se usa mas que é muito demorado e um tanto judiado também, né? Certo, Madalena? Aí agora eu vou rafar esses daqui Você já ir jogando aqui no chão? Aqui no chão mesmo, né? É, pode jogar e no chão, depois nós um... vamos pegar Vai pro os esporte Tudo aproveita Bom, pessoal, é o seguinte é. Aproveitando que eu estou saindo agora desse lugarzinho que eu estou filmando Madalena Vou voltar aqui para o seu Pedro, porque o seu Pedro me contou uma coisa que eu me interessei muito. O Seu Pedro me disse que é um compositor de música sertaneja. Compositor de música sertaneja e tem músicas lançadas até em Portugal. Portugal. Muito talvez não o conheça, mas pelo que ele está falando, ele tem um trabalho já profissional. Inclusive na ECAD, não é isso? Registrado, é, é, registrado, na, ECAD. Na, ECAD. registrado na ECAD. Tudo registrado na ECAD. Aí eu falei para assim, o que a gente às vezes usa no nosso canal é Música um sertanejo, só que a Cad vem em cima, aí o YouTube ele bloqueia o vídeo, você perde todo o trabalho de edição, tudo tem que tirar toda aquela música e refazer o vídeo. Eu, então eu preferi usar tudo aquilo que o YouTube me oferece, que é a biblioteca de músicas que ele tem. Mas eu, o que eu preciso é Música um Sertaneja, porque o meu é canal raiz, né? canal da roça. E a gente, quando vai fazer isso, a invés da pessoa ficar agradecida, não, ela vai e trava... Ou então, tudo que eu vou ganhar, passa pra eles. Aí eu não concordei com isso. Foi aonde que eu tirei. Entendeu? Bom, aqui estamos nós, então, fazendo esse tipo de trabalho aqui, ó. Eu peguei essa faca ali, afiei bem afiadinha, pra gente cortar frango. A dona Nelinha, dona ou dona Nero como queira, já deu uma no dedo ali, que já levou um pedaço da unha fora. Só hora que não caiu dentro do vídeo. E eu tô aqui ajudando a, a fazer, né? Porque a gente vai comer depois, então tem mais a que ajudar na, na Buda também. Madalena está no ralo, diz ela que está com saudade do ralo, então mata a saudade do ralo. E eu estou aqui ajudando para a gente acabar o mais rápido possível. Tudo então, qual é o nome disso aqui, lembra o que a gente tá está fazendo? Lavrar. Lavrar o milho, é isso. Lavrar o milho. Eu estava tentando lembrar e não estava lembrando. Só que perde um pouco, né, velho? O João ali, ó. Pode vir, João. Não, não quero Seu João? Não quer sair na fita. Ah, na fita não vai sair, não, vai sair no cartão. Não quer sair, sair no cartão. Cartão da Credcard. Credcard Hall. Bom, meus queridos amigos, aqui está o milho que eu usei a faca para tirar ele do sabugo aqui no chão, vocês vão perceber que esse sabugo foi tirado na faca, os milhos, e esse foi o que a Madalena ralou. Então, aqui está o resultado do que a Madalena fez no ralo. Por isso que demorava muitas horas para as pessoas antigamente fazer pamonha ou cural, porque, ó, como que fica o ralo. Mostra pra mim aqui, Madalena aí ó, o ralo fica assim, bota ele de comprido pra me filmar por dentro aí aqui dentro, como vocês estão vendo é onde sai a massa aí o danadinho do ralo é em top. aí a pessoa começa a ficar nervosa porque é em top. aí dá pra pegar uma escova de lavar roupa e passar no ralo mas não pode <risos> né velho, não pode aí a paciência de J tem que imperar que Madalena nesse, nesse quesito ela tem aí eu peguei fiz isso aqui como já mostrei agora vai ter uma Novidade que nós vamos utilizar em outro lugar para vocês entenderem daqui a pouco. Pessoal, é o seguinte: antes de vocês fazerem a pergunta, já vou dizer. O seu João lavou e muito bem lavado essa máquina, porque essa máquina ele usa para moer carne. Porém, ele agora está usando para moer os milhos. Olha que praticidade do seu João. Ele já vai caindo assim, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Demora muito mais o tempo da gente tirar o milho de lá, do que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Não, não peguei não, dona Nelly. Não peguei. Não, não peguei. Não, não peguei. Aqui é onde tá caindo, aqui é onde o seu João tá colocando. Olha que belezinha, ó. E já vai cair um creme embaixo, né, seu João? é Dona Nélia tá falando que moe uma mão para fazer doce também, pessoal. Olha que beleza. E já vem o um creme ali, ó. Seu João, o vai usar leite ou vai usar água para fazer isso? Água. Água, que dizem que é melhor, né? É, o, leite sabor, o leite tira o sabor. O leite sabor, né? Eu não Agora seu João vai. Dona Nelly falou pra ele usar isso aqui que é mais prático, mais fácil. Eu tô Que beleza, né? Cada um é cada um, hein? Pra fazer pamonha foi um tipo de máquina. E aqui o seu João fazendo isso. E lupa, que chique! Olha lá, usando luvinha, pra ninguém falar nada. Né? É, ué, lógico que é. eis aqui é o ralinho que a dona Nelly tem tá guardadinho lembrança porque ela não usou e o da Madalena difere um pouco só na maneira de ser feito né bem mas qualquer maneira tá o ralinho da dona Nelly aqui ó e tem um canarinho cantando aqui eu vou ver se eu consigo registrar para vocês eu vou tentar aproximar bem a câmera para vocês verem a belezinha que tá ali ó Pena que não dá pra gravá-lo bem devido ao barulho da máquina. Porque ela é um macho, né, seu Pedro? É macho. Pelo jeito da coloração das penas, né? É cantando é macho. A fêmea não canta. Não. mas é muito bonito, hein? Macho pardo. Macho Pardo. Que vida, depois que pararam de prender esses passarinhos, nós só, só ganhamos, né? Na natureza, né? coisa Ai, Bom, gente, agora tá na etapa de coar, né? É. A dona Nelly tá tirando agora aqui o amido. Eu aprendi que isso aí chama amido, olha que chique. Ela tá passando aqui na peneira para tirar que iria, que iria, o amido. Então tem que ter não, te muita paciência, porque essa etapa se aqui é a etapa lá, que exige se calma, calma para chegar no ponto que tem que chegar. E fazer isso aqui é aquela história. Começa da manhã e termina outro dia, né, É. Começou assim de tarde, né, que eu fui na é roça onde tarde, tarde. Foi lá onde de tarde? Foi. Mas é assim mesmo. Aí chega o fogadão e fala assim, será que não me para a manhã dessa? Uhum. Ajudar não, mas na hora de vim pedir, sempre tem um engraçadinho. Bom, pessoal, depois de coado ali, que a dona Nelly já coou, aqui está o amigo, né? E agora a Madalena vai dar a continuação. É, já coloquei um pouco ali, ó. agora eu vou colocar. O fogão é alto, tem é que pegar as casas. É, mano, então. quem manda ser pequenininha? Oh, quem manda ser assim? pequenininha? Olha lá, olha lá, tá vendo? Porque a dona da casa é alta, e eu não, eu sou pequenininha. É, fogãozinho, se você pudesse falar quanta comida boa você já fez, hein? Bom, pessoal, aqui estou eu agora dando uma força. Que grande força que eu estou dando, né? Ó. Essa força que qualquer um quer fazer, ó, para não deixar ele grudar no fundo. Se ele grudar no fundo, ele queima. E se ele queimar, ela acaba perdendo né, o material. Quadrado, oh, dona Não dona você eu já colocou já o açúcar? Já estou punhando. Ah, tá? Eu punhei um pouco. Para gravar o cantando e pôr lá. Sal, será sal, que vai colocar um pouco também, né? Uhum. Aqui vai colocar... Margarina, não? Não. Está não. É Pedro... ah, eu E Pode, ficar melhor, Não, não escrever Ah, nem Vai tudo mas <SILMIE> será que não ah, é? Ah, não. Eu não vou, tá bom. Me relaxa nessa pra descer. Não, mas não. Não, não. Eu tenho base assim. Ô, garoto, tá falando com a campanha... Dona Nelly, rapaz. Tá pensando o quê? Eu tenho base, não. Olha com a Dona Nelly, se eu tenho que fazer uma pergunta desse ou desse aí, tem que tomar chapa. Toma, bicudo! Toma, bicudo! É, bicudo. tomou bicudo! Tá vendo? Tá devendo uh, tá tá. ah, lá, tem tem era muito... ele já sabe de aqui por isso que começou a trabalhar lá. É. Que é um carmelo piojo. É. É é. é Vai voltar aqui, Dona Tá é coisa mais, é vou Não, aí não. É que eu vou não foi na assim, né? é É. Passou por uma fibração muito grande? É, gente. Estou sendo abençoada. Para essa né? família mais uma é. vez, hein? não faço, embora, né? mais um vídeo bom. Nós esperou três, mas ele está lá. Ele gostou de, tá fazer. de fazer. Você, pra quem que é esse limão aí? Pra mim tomar ele com água e sim. um limão de açúcar. Eu, eu vou uma limonada velho. Você não vai... Não vai deixar cair limão em Não, nega. Vou tomar um limãozinho com água aqui, gente. Mas se de repente eu boto um limão e um o negócio fica é tão bom que a turma vai falar assim: você descobriu o galinha de ovos de ouro? Vai reazentar, não tem que a galinha de ovos de ouro. Depende da galinha de ovos de ouro. Nunca acabou aí. Bom, agora a dona Nelly está na etapa do bolo. Aqui está. Já cobrou? Aqui já está o bolo. Liga, né, Dona? Não firma nada, madame. E aqui, ó, tá o queixo que a dona Nelly vai usar. Só vai usar esse queijo aqui dentro, não é isso, dona Nelly? É, eu vou ralar aí dentro. Vai ralar aqui dentro, né? Depois vai o óleo, o fogo de leite condensado. Uhum. Aí vai a coisa chique no último Pode começar, dona Nelly eu Vou ter que te ajudar ali, ó. Podia ser mais duro, mas como eu não tenho tem esse molde aí. Não, mas dá certo também, Depois dá vai certo. amolecer, não vai? É, vai. O fogo não Quer vai um amolecer. um queijo bom, um queijo de minas bom. Então. Então. Aí aqui no, no, no segundo, no meio de virar para a Tá duas <risos> vezes só. Tá muito esse queijo é queijo desses bem fresquinho né? É, fresco. Deve ser muito gostoso ele. É gostoso, é do um rapaz que vem e traz direto em Minas. Hoje um queijo desse aqui está sendo vendido por quanto, né? R$25,00. R$25,00. É para fazer o bolo, né, dona É o bolo. Mexe lá Esse bolo demora quanto tempo mais ou menos para ele assar? Duas horas. Nessa etapa aqui agora, a dona Nelly está colocando açúcar, está colocando leite condensado. Vai colocar também óleo, né, Dona Nene? Óleo e um pouco de manteiga. É, quanto de manteiga, quanto de óleo? Ah, é tudo a olho, Não, não, não mexe nada. Não? Não tem medida de nada. Mas já botou três colheres de sopa. É quatro. Quatro de sopa. Porque é bastante... Eu... O milho, né? Bastante, sopa, sei. Entendi. É, bastante milho. E o, foi um foi um foi uma caixinha de leite condensado, é isso? É, vou colocar duas. Duas caixinhas de leite condensado. E açúcar, é. mais ou menos? Meio quilo? Ah, uns dois quilos. Uns dois... Mais... É? É, muito milho. Tem aí mais de cinco quilos de, de massa de milho. E de óleo, quando a senhora coloca? Vou colocar um, um copo, mais ou menos. De quantos ml? 200 ml? É. Dona Nelly é tão profissional no que faz, que ela falou assim que não mede nada. Vai colocando assim no zoiômetro mesmo. É. Bom, o é importante é que saia bem feito. a senhora tem as medidas, já é, eu já, já não... tem o costume, é isso que, que importa. Mas ali foi o quê? Mais ou menos, um, um... a senhora abriu agora esse vidro? É, abri. É, Deve ter ido um copo sim, ainda não. É, um não. copo de óleo mais ou menos. Pelo tanto que eu tô vendo lá. Agora vai mexer todos esses ingredientes. Mexer tudo e colocar na forma. Ah tá, depois daí já é forma, não tem é, que fazer mais nada. Mais nada. Aquelas forminhas lá precisam untar, Dona Nelly? Não, eu acho que não, Madalena. Espera Pode, pode mexer. Bom pessoal, a modernidade chega um dia, né? Então a Dona Nelly usa essas formas de alumínio. Elas são compradas e depois são descartadas, o que é muito bom por um lado, porque é, não deixa ficar limpando, lavando e, né? E por outro lado, isso aqui também é reciclável. Então ela pode reciclar isso daqui, que não está perdendo nada. E ali é mais rápido também. Porque a parede é fina, né, dona Nela? E é. a parede sendo fina. O forno já está no, no, na temperatura ideal, dona Nela? Vou acender agora ah, Vai, 180 primeiro ou vai direto no 200? 180 aí Vamos fazer uma imagem. Bom, são oito forminhas pequenas ali dentro, certo? Não. Dentro. Sério? Quatro pequenas embaixo quatro? e em cima duas grandes. Ah, duas grandes, desculpa duas da grandes. vergonha. Pode fechar. Agora você vai ligar ou já, já ligou? É já tá está ligado? Aqui, ah, deixa eu ver a forma aqui. Quatro dessa menor de e duas da grande? Vamos esperar agora com paciência. Bom pessoal, eu agora vou ajudar o seu Pedro ali, porque o seu Pedro já disse que o braço está cansando e com razão, porque engrossou. Então eu vou ajudar ele ali, tá bom? seu Pedro, pega pra mim aqui, pode deixar aí, pega para mim aqui, ó. É só olhar no visor aqui, ó. Já viu lá? Já Daqui a pouco ela vai sumir, porque ela automático tomar sumir, porque tá com é a bateria. Então se eu continuar nessa posição, por um tempo. céu o seu negócio tá bom demais, hein? Vai, seu Pedro, ó. Ó. É. Dona Neve, Oi. a senhora que é especialista, vê isso aqui pra nós. Tá tudo, né? Oh, wow. Ah, não é só engrossar, né? Não, tá Não é só engrossar, né, dona Nelly? Não, tem que cozinhar bastante. Ah, entendi. Não tá grudado no fundo não, né? Não, não tô sentindo não. Quer que fazer um teste aqui? Será que tem a mão de, de fada? Faz um teste aí. Tá Começou a um vulcão, jogar pra é, cima. Daqui a pouco foi é uma tampa, daí de cozinhar um pouco sem mexer. Já hum. vai tirar um pouco aqui. Vai tirar então função. um pouco aí? Um pouco, Sumiu, aí. né? Já, só se eu dar um toque na.. na... Já toquei. Aí, aí conhece já então? Beleza. Ah, ficou outra bateria da, da coisa que Foi em casa guardada. Não essa daí guardada. Tem essa aqui. achei que você deu da torneira. Caraca, aí. E agora é dois de bracinhos, agora um bracinho só não dá mais não. <risos> Cansa o braço, né? Ô, Seu João, faça a boa, Seu João, você é muito folgado, tá sentado só, aí, tá? não vai trabalhar não? Só vizinho o focão, hein, Cícero? Tem o tempo do tá. frio, ninguém tirava esse daí. É, então. Eu Aí, o Pedro agora é o nosso cinegrafista, Deixa, ó. Aqui todo mundo mete a mão na massa, até filmar a pessoa tem que filmar, é mole? É. Verdade. Com participação do senhor Pedro, compositor de música sertaneja, usando a filmadora GoPro. Oh, vou falar, mas vai cobrar dinheiro pra meu não, né? Não <risos> vai, co vai cobrar, não. Olha, Dananinha, que beleza. Olha. Eu gosto do Olha. Gente, aí pessoal, ó. Ficou uma baba, ó. É. Baba, gente, baba. <risos> Deixa eu tirar um pouquinho pra ver se É, Cícia, está suando o bigode aí. É os um bigotão da nego aqui agora, tá pegando fogo. Eu tô suando com esse bigode aqui, né? <risos> a cor que ele tá. o Marido é branquera é que ele está <risos> não, não é a cor que ele tá? Nelício? É, né, Alemão. Alemã. Alemã, tem algarião, hein? É, o... o sabor. Eu já a mistura Não Mas de botar na boca de direto de não, ali. pelo amor de Deus, hein? O bisavô era por aqui. Nossa, o fulano aumentou agora, Cícero. É, tem que abaixar, né? Bisavô. que puxar, né? Já é o plato da cima, ó. Ah, não, ele tem chuchu, não dá. Quando bem, não, não tinha mesmo. chuchu, dava. É. Com com tá bom, mesmo. dona Nélia? Não, então, é né? tem é que vir é mais. Quer que Vocês peça? que parar para Não, mulher, para. Ele tá com gosto de cru ainda. Tá. O Cícero parar que Seu João? Você é o próximo da, da fila? Eu e ele. Eu da, eu da, da, seu eu João, você é próximo pasada, da fila. Não, não posso. Eu é que era o coração. Eu, eu não posso, é que era o meu coração. Meu. Ele tem o um coração, seu João? O coração não, pode, não Então, tira o coração daí e vem trabalhar. O coração, o que é que é que dá uma mão. Bom, estamos chegando agora aqui ao lado da Dona Nelly mais uma vez. E eis aqui Pronto, ajuda pronto, ajuda pronto, assim, ajuda, de ajuda de coração. Opa, chegou uma pessoa para ajudar. Seu Pedro tá ajudando a dona Nélia. Dona Nélia ia dar. Só para ele pegar, não. Na... Aí, para colocar ali em cima. A colhida da chaleira aqui, na Vai cair, não? Não. Em cima de uma madeira aí, seu Pedro, olha é lá que chico. Pensa o quê? Nós somos, um nós somos caipira, aí. mas somos inteligentes, seu Pedro. Aí. Um pedaço de. Uma uma madeira, bandeira. Ai, que beleza. Que coisa fina. É, tô falando. Olha que beleza. Ei, é, dona Leli. Obrigado. Dona Nely tá aqui, ó. Mais uma vez. Dona Nely, agora a senhora vai dar uma palavrinha, sabe como? Agradece as pessoas que te mandaram aquele abraço. Ah, tá. Obrigada por tudo. Eu sou caipira, não sei falar direito. Imagina, que é isso? Quantas pessoas que estão no seu lugar dizendo eu sou caipira, não sei falar direito. Obrigada por tudo. Olha, eu tô tudo... A... Mas eu não quero dizer Sujo. nada. Então, obrigado. E para cada um que, que gosta de mim, que Deus abençoe a cada um. E, né? É isso. Só isso. Só isso, Ô, oh, puxa vida, mas tá bom. tá bom. Então, a todos vocês inscritos do canal, os visitantes, os que amam a Dona Nelly, os que ainda não conhecem, estão conhecendo agora. Deus abençoe a todos vocês. E agora eu vou ali pegar também um abraço do seu João. É mesmo. E agora, Dona Nelly está passando aqui para esfriar ou o que, que é? É, para esfriar um pouco, para colocar no, na, nas marmitas as também. As né? É. Então tá jóia. Eu quero agradecer a todos que que vêem essa filmagem, né? Todas as pessoas que gostam da gente, que vê, Então eu quero agradecer muito pelo... Pelo privilégio que dá de, de ver tudo o que passa aqui nessa chácara, né? nesse sítio. E que Deus abençoe a cada uma das pessoas. Que dê muita saúde, felicidade. E eu agradeço a Deus por cada um de vocês que gostam da gente. E aqueles também que talvez não tenham simpatia pela gente. Que Deus abençoe da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, seu João. Amém. Daqui a pouco você já vai estar pregando, né? E glória a Deus e aleluia! E prego mesmo. Tá certo? Eu sei que o senhor é pregador, uai. <risos> pregador. Né? Eu gosto de pegar o livro fundo da igreja para falar. É bom. O dia que eu não pego eu fico triste. Você chora? Eu, chora, eu choro. Esse aqui tá pronto já, né, seu Pedro? <risos> é pronto, Prontinho. Prontinho, olha que né? beleza, hein? <risos> Gente, pensa <risos> num cheiro agradável. E o senhor Pedro hoje veio passear aqui, fazer uma visita para a dona Nelly e está trabalhando também. aqui ah, que bom. Ô, dona Nelly, Deus atende ou não atende oração, dona Nelly? Dona Nelly ligou pra nós ontem e falou: seu se é, Nelly né? não chama de seu Cício. Cício, Madalena, ó, tá acontecendo isso e tal. Vem ajudar a gente. Aí eu falei, não. eu falei, não, nós vamos ajudar é, sim, ó. É o curau. E agora Deus manda mais um casal aqui, ó, pra ajudar, ó. É, foi Deus mesmo que mandou. É, é ué. É, porque... Assim, lá, tá ajudando é. a gente aqui, ó. Deus tão certo. Tá né? coisa, a Deus tem... Vai tirar agora ali o... Vai tirar ali agora o bolo? Ou vai... Não, o bolo não, bolo vai demorar mais de hora. Demora mais? Demora mais de hora? Mais, umas, uma hora e meia pra fazer. Mas que o tá quente o trem aqui. Mas tá bom, hein? Não é assim, não. Agora essa aqui não vai tirar um no é né, quarto oh. oh. né. Gente, vou para vocês aqui. Eu tô rapando. Aqui tá uma delícia. Ô, oh, Gustavo. Hum. É, muito, é bom. Delícia. muito bom. Muito bom, muito bom. Valeu a pena esperar tanto tempo. Oh, o pessoal está comendo já. Eu só falei yeah. para ver. Pra, pra, pra ver que o cavalo, que é que esse, esse cural Esse está uma delícia. Foi a dona Nélia, a Margarete, que fez. Não, não o Cício filmou. Agora estou assim se é. alimentando. Nossa, tá uma delícia. Ali o seu Pedro, tá comendo aqui, a esposa tá um aqui da hora. Vou mandar pro meu filho, que tá é. em São igreja, Paulo. É Ai, ah, né? vai ficar não, com água na boca. Sabe, outro, de quem parar, que é esse pratinho né? aqui? Aquele é meu? Pra quem quiser. O pratinho, esse pratinho aqui, quem não, quiser e, encarar. Esse aqui é seu. Esse é meu. E esse aqui? É, um aqui não sei quem vai encarar. Cícero, ah. <risos> Cícero. Mostra eu aqui, que eu maravilha, eu maravilha, Eu, eu mostrei. Gente, olha só a Madalena rapando o tacho. É uma delícia. Que aliás é o melhor da festa. Você brigou muito com seus irmãos por causa disso? Eu briguei. A gente é constrangente quando eu vejo a panela para rapar. Eu lembro dos meus filhos, você quer Quando eu faço um bolo, eu fico com dó de pôr minha água na vasilha. Gostoso, ainda não dá não? muito bom certo é rapar com a colher de pau isso não rapar de forma nenhuma com colher de metal para não arranhar o alumínio Só não tira pedaço não senão, senão a gente come alumínio não Bom demais, né? Mais? Quero, acho que eu quero. Dá mais rapinha. Opa, tá caindo. Gente, eu ainda estou aqui. A nela agora tá fechando. Olha que belezinha que está ficando. Vai para a geladeira, Doralina? Vai. Isso aí dura quanto tempo lá dentro? A senhora deixa ele... Ah, não vai durar muito porque vai para um, para o ah, outro. tá. Entendi. Mas pode durar até uma semana. Olha que beleza, gente. Ó. Ela pediu para gente ficar aqui até esperar o bolo sair. O bolo está quase saindo. Acho que a gente espera, né? De coração. E pensa num cural gostoso. Pensa num curau gostoso. Só que eu sou um camarada engraçado, viu, dona? Dela? A senhora não repara não, que lá em, em Minas Gerais foi a mesma coisa. Eu como muito pouco. É, né? Muito pouco. Eu, uma pamonha pra mim já é o suficiente. E um pratinho de coral pra mim já é o suficiente. Eu sou fácil de tratar. É, né? Você é nem comida não comeu hoje? sabe o que, que eu fiz? Comeu banana... Só banana comendo. e frango. Comi aquela banana da terra, muito boa. Comi dois pedaços grandes de frango. Bom demais da conta. E então? pegar na geladeira. E aqui está pronto para geladeira. Por enquanto, que a porra alguém vai ganhar. E aqui já está pronto. Olha que belezinha. Certo? Então, tá. Aqui então está os bolos que a Dona Nelly preparou. Isso é com queijo, né? É queijo, leite condensado. E capricho, hein? Agora a senhora vai esperar um pouquinho, Dona né? Nelly, por causa do outro de cima, né? É, vou esse, esperar. Isso vai um... voltar um pouquinho ainda? É, vai voltar ah. um pouquinho, porque tem dois aí que não tá muito bem. Não chegou ainda, né? É. Na lateral já chegou? Já. Excelente, hein? Muito bom, né? Agora é bom fechar, então, pra... Eu vou tirar um para você levar, Madalena, então. Ela falou que leva aquele caldo lá na sua casa dela. Madalena comendo aqueles pequenos pequeno tem, pratozinho tem, que, tem, que ela tem, pegou para nós parte. dois. Eu não a porque a ele forma. é tanto bom. E ela deu jantarzinho. É assim, apodrece muito fácil. Ele é muito gostoso. Só que daí oh, vai dando um negócio. Olha, viu Porque ele é muito doce. É doce. A dona Nelly gosta das coisas Como bem doces, doce. igual ela, bem ela tá doce. doce. É. Agora a dona Madalena, por gentileza. Ah, aqui, Também dá tá, muito tá, pra... Ah, eu tenho uma pensa, pensa. Agora essa aqui. Uma comida bem feita. Eu caprichada, amo, gostosa. Que é diferente. isso aí. É, e nós que plantamos. É, adoro ela, adoro. Tá hum, okay. é na Arf. Ah, é? Eu, é? a minha tá preferida, é minha Muito bom, hein, bem? Ah, é um você de viu de que linda a orquídea Vai. dela? E eu, eu a troca, dela ela aberta, eu me apaixono. Olha. Isso aqui é um pé é um de. É um é um é um bom, gente. Assim, muito obrigado. Me desculpe por estar falando com a boca cheia, mas muito obrigado. Bom apetite. Bom apetite, que a dona Ana está falando. Por mais uma vez vocês estarem com a gente. Sempre é um prazer fazer algo diferente. Eu sei que tem tanta gente fazendo curau na internet, mas não é o sistema né? é Madalena, né? É agora, somos nós, né, Madalena? Então, quem quiser desejar, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, porque isso vai nos ajudar muito. Permaneçam fiéis conosco, que nós estamos permanecendo fiéis contigo. E até a próxima.